Uma falha no sistema de aquecimento. A gás pode ter causado a morte de um empresário e dos filhos gêmeos de 7 anos. Eles morreram asfixiados no apartamento em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Uma cidade chocada com a tragédia. Tristeza ainda maior no velório dos gêmeos Bruno e Guilherme, de 7 anos, encontrados mortos com o pai, Isimar Novaes dos Santos, de 48 anos, neste apartamento em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Um dos garotos estava sob o chuveiro e outro caído ao lado do box. O empresário foi encontrado no quarto. A polícia trabalha com a hipótese de falha no sistema de aquecimento a gás do apartamento. Sempre que o aquecedor é ligado, a queima do gás produz monóxido de carbono, que é eliminado por uma chaminé. Se de alguma forma esta saída estiver fechada, o monóxido vai se acumular na residência e pode ser fatal. Nossa, que eu não sabia que o aquecedor tinha todo esse poder. Não, sua anta. É porque ele estava quebrado e liberou o monóxido de carbono naquele ambiente fechado. E daí? Qual a relação que tem o monóxido de carbono com as mortes? É, é uma boa pergunta. Deixa eu consultar o livro. Pra... O sangue é composto por a maior parte líquida, denominada plasma, no qual estão imersas células, sendo essas plaquetas e leucócitos, plaquetas e hemácias, onde se localiza a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína globular, que possui a capacidade de seus átomos de ferro se ligarem ao oxigênio, formando a oxa hemoglobina, reversivelmente. Bom, vamos ver isso com mais detalhes. Para isso, vamos olhar este glóbulo vermelho mais de perto. Estas células possuem em seu interior milhares de proteínas, chamadas de hemoglobina. Ampliando esta representação da hemoglobina, você pode ver que ela é formada por quatro cadeias polipeptídicas, sendo duas betas e duas alfas. Cada cadeia possui um grupamento não proteico, denominado M. Veja a estrutura do M. No centro do grupamento N existe um átomo de ferro que é onde o oxigênio pode se ligar, formando a oxiemoglobina. A oxiemoglobina, levada pela corrente sanguínea, entra em contato com todas as células do corpo. O oxigênio então se desprende e entra nas células para participar de reações químicas que nelas ocorrem. A hemoglobina fica novamente livre podem assim ligar-se a outras moléculas de oxigênio retornando o ciclo. O perigo do monóxido de carbono é que ele, ao contrário do oxigênio, apresenta uma ligação irreversível com a hemoglobina, por possuir uma afinidade muito mais forte, ou seja, após a ligação, a hemoglobina não fica livre para se ligar a novas moléculas de oxigênio. Além do que... O sítio de ligação do monóxido é o mesmo do oxigênio. Assim, a oxigenação dos tecidos é comprometida na sua presença, fazendo com que a hemoglobina deixe de realizar a sua função. Entenderam um direitinho? Quando você inspira o ar, seus pulmões se enchem de oxigênio. Então, quando as hemácias passam pelos pulmões, ocorre esta reação, onde o oxigênio se liga na hemoglobina, o que resulta na formação da oxihemoglobina. As hemácias carregando a oxi-hemoglobina, transportam oxigênio pelo sangue. À medida que as hemácias passam pelos tecidos, as hemoglobinas vão liberando o oxigênio para as células respirarem, ou seja, a ligação do oxigênio à hemoglobina é reversível. Entretanto, quando o monóxido de carbono se liga ao ferro do grupamento N das hemácias, este se liga irreversivelmente, impedindo a ligação de novas moléculas de oxigênio nos pulmões, comprometendo a oxigenação dos tecidos. É por isso que elevadas as concentrações de monóxido de carbono é um perigo, podendo até levar à morte. Ah, entendi. Assim, a ser em grande quantidade, a pessoa pode morrer asfixiada como uma falta corrida. É, e fica ainda mais perigoso, porque como o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro, não deixa que a pessoa perceba a sua presença e aí saia do local. Hum, aprendeu, hein?